Fala, companheiros e companheiras trabalhadores da Embraer Unidade Osiris Silva. Eu sou o Hélio Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E eu estou fazendo este vídeo sobre o tema da eleição da CIPA, que vai acontecer na empresa no próximo dia 9. A CIPA é uma ferramenta muito importante para lutar na defesa da saúde e da segurança dos trabalhadores. O Ciper eleito tem dois anos de estabilidade. E nós do sindicato apoiamos aqueles que vão dedicar a sua estabilidade, se eleito, para defender, além da saúde e da segurança, também os direitos dos trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos apoia os seguintes candidatos. Companheiro Baiano, número 9. Companheiro Lucas Bebezão, número 11. Companheiro Geraldo, número 13. E Companheiro Sapão, número 15. Esses quatro candidatos... Se eleitos forem, vão dedicar a sua estabilidade na defesa da saúde, da segurança e dos direitos dos trabalhadores. Não votem em candidato do patrão. Votem nos candidatos apoiados pelo sindicato.